Nascido em 30 de maio de 1814, o ícone máximo do anarquismo no mundo. Suas teorias, teses, reflexões e críticas servem como base para todas as diferentes vertentes anarquistas. Foi um anarquista revolucionário e fundador do anarquismo coletivista. Ele é considerado uma das figuras mais influentes do anarquismo e um dos principais fundadores da tradição social anarquista. O enorme prestígio de dele como ativista fez dele um dos ideólogos mais famosos da Europa e ele ganhou influência substancial entre os radicais em toda a Rússia e a Europa.